Pois é, asfaltaram tudo. Eu tinha esse solto aqui. Não, não. Estrada de chão era. Não, não. Sim, eu me lembro que balançava tudo, chegava a balançar o volante dirigindo. Estamos na zona rural de Orlando. Não é nem Orlando, aqui não é nem Orlando, é Clermont. Uma viagem até aqui, né? Sim, bastante meu pé. esse troço vai abrir daqui a pouco. Preciso de um jeep para vir aqui. Pois é! Estamos no Raguero. É! Olá, pessoal. Meu nome é Patrícia, seu canal Lares e Lugares. E estamos aqui nos arredores de Orlando, numa fazenda na zona rural de Clermont. E hoje nós vamos numa plantação. Aqui, que nós já viemos nessa fazenda Nós vamos numa plantação de morango e girassol Você Que nós ela. nunca viemos aqui As ah? pessoas saindo com girassol É Nós só viemos blueberry e abóbora no Halloween aqui é uma E é a primeira vez do Edson aqui oh, Vamos já ficar bem assim, ver o que, que, ele, que ele acha assim, né? Então, um Como é que vocês acham que, que vai ser melhor. uma fazenda aqui nos Estados Unidos? Uma fazenda na Flórida? Deixa aí. Estão Plane... planejando estacionamento aqui. É só estacionar ali do lado. Vai, vai muito lá do lado lá. Que melhor ali. É aquela caminhonete lá. A, melhor é que é a, combi. a combi. vai, é o Kombi. A Kombi é o quê? É. Aqui, aqui, ó. Nessa aqui. Ah, mas tudo fácil. foi isso no é. carro? É. melhor, Não põe muito grudado. Isso, excelente, vou pôr para frente. Ah, uma uh, volta tá bom? <risos> então o que que tu espera de uma fazenda nos Estados Unidos? Ah, plantação. Nossa, <risos> Toda cercada, grande, com bastante máquina, eu acho. Tem um trator, essas coisas. Ah. Tem mais tecnológico do que o nosso lá. É mais braçal, tipo, dos nossos parentes. E atividades, o que que tu espera? Acho que vamos ver milho... Atividade? Atividade. Atividades milho. Ah, atividades plantio, né? Podia ser. Vamos ver plantação? O <risos> que que tu acha das expectativas dele, Bela? Eu acho que ele vai se surpreender. <risos> pra alugar esses carrinhos o pessoal voltando com caixinha de morango quando nós viemos a primeira vez nós achava que nós ia colher a abóbora e elas estavam todas nesse pavilhão aqui expostas nossa, tá lotadaço hoje nossa Olha lá pro fundo! Tu viu quanta gente tem? Strawberry Fields Campos de morango só aquela coisa maior lá no fundo Eu acho que é, não dá nem para mostrar na câmera Nossa! Mudou muito de quando nós viemos, né? Mudou bastante Ah, e tinha o passeio de trator Sim, talvez seja pra lá então. Tem o check Tem? strawberry check Ah! Ah! Como? Atrás, atrás, atrás. Patrola, mas eu. Ah, é? Você escolheu o último ano? Ah, é, mas eu vi que tem pré-colhido também florzinha com os peceguinhos Peceguinho Ah, olha ali, é uma caixa É 4 dólares por libra E aqui tem as regras de como colher 1 pound should be about a quarter of the box Whether it's big or small strawberries Please use two hands to harvest Because they are really delicate Just use two hands, pinch the stem and twist the fruits Ela falou das cebolas, ela disse que tem cebola, mas não é para pegar a cebola, que é para pegar elas já colhidas. Ai, colher moranguinho me lembra a minha infância, quando eu ia na horta da minha avó colher moranguinho. Pois é, né? Por que será que planta cebola aqui por fora? Os nutrientes, tu acha? Sim, porque é um ciclo, né? Eles ficam plantando coisas, por exemplo, eles devem plantar essas cebolinhas ali, eles devem deixar só nutrientes no sol, eles ó, vão plantar alguma coisa que tenha expressão desses nutrientes, então é sempre por causa disso. Mas aqui eles estão só uma linha, né? É uma batida de morango. Dá pra fazer geleia. Ela falou, nos campos três ou quatro Porque realmente lá no início eles já estavam muito mais colhidos. Aqui eles já estão melhores os morangos Então vamos lá num lugar que não tenha muita gente Não seja muito escolhido talvez para tentar pegar os melhores morangos Tudo moranguinho por aqui Depois, esse olha esse coisa mais linda. O que, que vocês já pegaram aí? Nossa que bonitos! Hum. Olha, olha aqui esses dois! Olha só! Alejado? <risos> então já estamos aqui, ó. É aonde? Do que, que tu tá falando? Ainda perto de Orlando. Do que, que tu está falando? Ah. Eu vou dar uma foto para ele. O que, que tu tá achando? Impressionante porque areia e nasce tão grande, tão bonito. Imagina o cuidado que eles têm que ter. E. muita gente comprando, visitando, comprando. Mas a última vez que a gente veio aqui, não, é? não tinha conseguido pegar. Tudo que irrigação, Onde é que tá a irrigação? Vou mostrar aí. Aqui, ó. <risos> aí, ó. Isso aqui é a areia. Bela, e é mais alguma. Bela. Tá querendo comer os girassol? Sim, Você não sabia que não comer a girassol? Uma das melhores coisas do mundo. Pinto come, né? Cebolinha. A diferença entre cebola e cebolinha é que o meu cabo é até a cebola. São plantas diferentes que por acaso chamava cebolinha, mesmo que não tem nada a ver com uma cebola. Olha o cabinho aqui, ó. Olha aqui ó, que a gente pica. É isso aqui? Que a gente pica para colocar nas na comida. Sim, porque não nasceu ainda. Agora estamos indo para o Campo de Girassóis Ah, eles estão saindo ah, esse aqui tem que pagar para entrar Tem que pagar para entrar e pagar por flor Lá é o campo de gerações, Mas nós temos que pagar uns 25 dólares entre todo mundo Então não, vamos pagar isso tudo só para girassóis Olha como que elas falam Pois é Não, não é feijão O Leonardo me perguntou o que, que é isso aqui Não é, não, a abóbora digo, não vem para cima, né? Não <risos> Nenhum dos dois é, eu sou uma coluna fake, então eu disse que eu ia filmar aqui e perguntar para minha mãe o que, que é isso aqui. O que, que é isso aqui? Olha só. Isso aí é fila para pagar? Eu acho que sim. Senhor. É bonito ver as pessoas colhendo aí. Ó. É uma Kombi Uma escada de bombeiro atrás. Nós não pegamos muitos morangos, porque o que, que nós vamos fazer com esses morangos? Vai estragar se nós comermos. Dá pra fazer gelé e outras coisas, mas aí é muita coisa. Depois nós vamos lá, é lá, lá aqui olho. uma lojinha. Tem é uma lojinha que tem geléia, outras coisas caseirinhas, nós vamos lá depois. E também tem um, uma parte com food truck, tem um parquinho ali, tem praça de alimentação. Olha o papo que ficaram meus tempos. A cebola chegando aí, melhor agora. Gostando então, é Tia? Legal. Onde tem banheiro? Quer ver que deixa primeiro? Patrolinha da Praça da Bandeira. Só que essa não tá pintada de amarelo. Não tem mais essa patrolinha ali, né? Não, acho que ela tá no museu. Praça Nova Prata, todo mundo tem. Não, tem foto? Não, mas todo mundo brincou na tal da patrolinha. Eu, o Léo perguntou por que que tava parada. Ué, uh, era o brinquedo preferido de todo mundo que ia na praça lá. Oh, aqui tem um pula-pula bem legal que eu queria ir. E aqui tem um parque com vários brinquedos Aqui temos os food trucks Ali acho que tem pipoca, aqui pizza, salada, não sei o que Isso aí não sei o que é. isso aqui é comida cubana Isso aqui é crab, caranguejo, siri Frutos do mar, frutos do mar, seafood Aqui é cerveja O que que é ali? Mais comida O que que é esse foguinho aí? Ah, os s'mores! Oh, Bella, tem kit pra s'mores Aí compra o kitzinho e coloca ali no marshmallow Legal É, ali os espetinhos, né? que é bem bonita a vista ali. Aqui na lojinha tudo temático de girassol hoje. geleia <risos> O pôr do sol aqui é tão lindo. Ó, tem uma vista bem E o Léo não, não deixa de se surpreender como é plano, né? <risos> Então é isso, pessoal, eu espero que o áudio esteja ok, porque tem um ventão aqui Até mais, tchau, tchau! E ele colocou o GPS em russo Mas se ele pode colocar em inglês, eu posso colocar em russo? Fala, mulher! Ela tá perdida Ela tá longa? Ela se chama Olga, então por provar Oh. Respeitem na Eu não. na Ah sim, porque vocês não estão falando contigo uhum. Onde é que ta o Temer propósito? Ah, Temer? Lá. Por que, que tu pensou no Temer agora? que ele fica usando uma mesócrita 400 se <fície> E o que que tem a ver a mesóclise com a Olga com o GPS? Não, é que eu tinha dito, a respeito em A. Ah, daí eu me lembrei do Temer Ele falava, tipo, Isso é uma ênclise assim. Sim, mas por isso eu me lembrei da e do Temer Ah, tá